Na última quinta-feira, o Brasil assistiu horrorizado às as cenas da maior chacina já vista na cidade do Rio de Janeiro, protagonizada ali pelas forças de segurança, especialmente pela polícia civil do estado do Rio. 29 pessoas foram mortas na ação, sendo 28 civis e um policial. Entre os mortos, pelo menos 13 pessoas não tinham qualquer relação com a investigação da ação. Em meio a essas cenas de casas ensanguentadas, corpos sendo carregados em lençóis por policiais e pessoas sendo atingidas por balas perdidas dentro do metrô, aproximadamente 33 pessoas foram baleadas durante essa operação. A nossa perspectiva é de que foi uma operação absolutamente ilegal. Desde junho do ano passado, o Supremo já tinha suspendido a operações em favelas apenas podia acontecer em hipóteses absolutamente excepcionais. Quando houve a apreensão a maior da história do Rio, de 117 fuzis na casa de uma pessoa ligada a Rony Lessa, que por acaso era vizinho do Jair Bolsonaro, que era investigado pelo assassinato de Marielle Franco, não houve nenhuma morte. Quando foram encontrados 39 quilos de cocaína dentro do avião da FAB, que também fazia parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, também não houve nenhuma Morte. Há, nesse momento, nesse país, um recrudescimento da violência policial. E isso pode ser considerado, sim, um genocídio de Estado. O Estado precisa ter inteligência para agir de forma preventiva para enfrentar a violência. Segundo o levantamento da rede de observatórios de segurança pública, 86% das pessoas mortas em operações policiais no Rio em 2019 eram negras. 86%. O Estado, as instituições e a sociedade brasileira estão vinculados a um imaginário que não valoriza e não respeita a vida das pessoas negras. Não dá para naturalizar a barbárie. O racismo estrutural e suas práticas legitimam sim e relativizam o extermínio não só físico e simbólico também de pessoas negras todos os dias. Isso não é de agora, é desde os tempos da escravização. Isso continua incrustado na nossa cultura. Nós não vamos nos calar sobre o genocídio da população negra e sobre o racismo que tem sido praticado das piores formas. Quando se destrói, rasga a Constituição, quando não precisa de mandar. Mandado para tomar decisões como essa, como se quando se rasga o Estado Democrático de Direito, o autoritarismo, o abuso de poder pode bater na porta de cada um que está aqui. Então, a minha fala hoje é de repúdio ao racismo e repúdio a essa ação que aconteceu no Rio de Janeiro. Espero que nós não tenhamos que viver ações como essa no Distrito Federal. Que a gente se paute pela legalidade, pelo respeito às pessoas nessa cidade.